ontem nos cinemas. Pessoal, convido vocês a partir de agora a me acompanhar em uma viagem no tempo. O lugar que eu vou levar vocês é simplesmente um paraíso para quem ama filmes, séries, música e cultura em geral. Filmes que marcaram a época se misturam com algumas novidades e, claro, com coisas que você nem sabia que existiam. Deixe de lado seus problemas e vem comigo relembrar as produções mais aguardadas, os astros mais badalados e as situações mais inusitadas que só a magia do cinema pode trazer para sua casa. Vamos mergulhar em uma das maiores lojas especializadas em filmes, séries, músicas e jogos em Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos a Twin Video. E nesse vídeo vamos fazer um tour completo, onde vou mostrar para vocês os dois andares enormes, onde se respira cinema em todo canto. Já na entrada, na parte de cima da porta, tem vários DVDs e Blu-rays raros, que vai de boxes de séries de TV até filmes super conhecidos. Uma infinidade de boxes e coletâneas, tanto em DVD quanto em Blu-ray, como esses musicais diversos, séries de TV com temporadas completas e o não tão popular Laser Disc, uma espécie de precursor do dvd que nunca vingou aqui no brasil mas mesmo assim você encontra muitos títulos aqui tem essa coleção da cinemateca veja com filme e livro ilustrado também e para decorar o quarto sala ou cineminha em casa essas placas temáticas de filmes e séries logo abaixo mais dvds por 10 reais cada e levando três. Você paga apenas 2 CDs também estão na promoção, tem vários títulos de vários estilos musicais e de vários cantores. Olha, tem muita coisa aqui para se ver, eu volto a dizer, vem aqui com o tempo. Essa sessão toda tem filmes por 10 reais e estão na promoção do Leve 3 e Pague 2, que no dia dessa gravação estava valendo. Sempre tem promoção lá, então nunca será uma viagem perdida. Mais latas, boxes e coletâneas completas de filmes e séries. Como você pode ver, tem de tudo um muito. Algumas ainda lacradas. E tem também todos os filmes de uma determinada saga, embalados num pacote. E as séries e boxes também entram na promoção. Quanto mais você levar, mais descontos vai ganhar. Olha por exemplo esse box da quarta temporada do, de Good Wife. Nessa embalagem diferenciada sai só por R$ 25. Reais. No balcão as últimas novidades e produtos diferenciados para o colecionador. E ainda fitas VHS. Sim, tem algumas fitas aqui nacionais e até algumas bem raras da Disney importadas. Algumas HQs, jogos de Playstation 3, mais boxes de VHS, como esse aqui de O Vento Levou, que é duplo. E esse lindo livro importado, com o conceito de arte da animação Rango, todo ilustrado, com uma impressão em papel brilhoso, muito interessante para quem curte o filme ou queira guardar como um item colecionável. Além dos boxes mais pacotes, como os das franquias Star Wars, A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, além de outros boxes de Blu-ray, DVD e edições limitadas de colecionador diversas. Nessa parte ficam os filmes mais raros, cinema cult, filmes de arte tem novos e usados também aqui em cima mais raridades ainda o box da série Batman lançada pela Warner as primeiras edições de vários clássicos filmes premiados e bem conceituados muita coisa boa pessoal box do James Dean filmes nacionais primeiras tiragens de filmes super famosos DVDs importados, bem raros mesmo, o Rápido do Menino Dourado, da Paramount, Um Sonho Americano, o Romance de Murphy, a coleção do Alfred Hitchcock em Blu-ray, lançada pela Universal. Esse box importado da primeira temporada do The Game of Thrones, muito legal, pessoal um pacote com os filmes da Marvel em Blu-ray e olha só que máximo isso uma edição alemã de MIB Homens de Preto e um gift set com os três primeiros filmes em Blu-ray e uma figura exclusiva uma miniatura de um dos personagens do filme eu já tinha visto antes e dessa vez com certeza eu vou levar para casa e olha só que máxima essa edição <risos> Essa edição merece um vídeo só para ela. Em breve eu coloco aqui no canal. Então faça sua inscrição e ative o sininho para saber quando irá ao ar. E falando em edições diferenciadas, olha essa lata de Casa Blanca, que inclui o DVD duplo, um livreto, seis fotos exclusivas do filme, além do pôster em tecido. Essa edição limitada foi lançada pela Warner e tinha vários títulos clássicos e sucessos de bilheteria do estúdio. Essas edições com as cabeças dos personagens dos Simpsons, pessoal, são bem legais. Tem vários aqui. <música> Nessa parte estão musicais, shows em CD e DVD. Também tem algumas séries clássicas, programas de TV e coletâneas. plaquinhas decorativas para sua coleção tem várias sagas personagens de filmes séries bandas ou seja cultura nerd em geral uma mais legal que a outra e aqui os raros Laserdiscs, formato que não pegou aqui no Brasil, mas teve uma legião de fãs e usuários no exterior. São discos ópticos, como DVD, mas são exatamente do tamanho de um vinil, um LP tradicional. Antes do DVD, era um formato que apresentava melhor qualidade de som e imagem, se comparado ao VHS, porém um filme de longa metragem deveria vir dividido em dois discos, muitas vezes com dois lados cada. Então você começava a assistir o filme, em seguida teria que parar para virar o disco, depois seguia o filme, trocava de disco para continuar o filme e assim por diante. Não era muito prático, mas na época era a melhor qualidade de imagem que tinha disponível, muito melhor que as imagens das fitas, porém não melhor que o DVD. Eles lembram muito o CD gigante, só que a espessura é maior que um disco de vinil. Um formato interessante para a época, pois como o DVD permitia áudio multicanal, várias opções de legendas, extras, era quase um DVD. A seção de filmes em Blu-ray 3D é gigante também, tem de tudo a partir de 5 reais. Ao passear pelas prateleiras, sempre nas partes de cima, você encontrará box e edições especiais, além dos pacotes de filmes de determinada saga. muitas temporadas completas e várias edições especiais como esse outro box do mestre Hitchcock em DVD. Vou passando aqui para vocês olharem rapidamente. Dê um pause no vídeo para os melhores detalhes. Trás desse plástico, edições raras em Blu-ray, alguns boxes, Steelbook do Sonic, entre outros títulos novos ou fora de catálogo. de CDs musicais e uma infinidade de títulos, por R$ reais cada. <SILENCIO> Antes de mostrar o segundo andar, a parte do fundo abriga filmes de terror por 10 reais, um monte de coisa. Eu vou passar rapidamente, aí vocês podem pausar o vídeo para ouvir os filmes. No antigo estoque da locadora, agora temos filmes nacionais, comédia, infantis, faroeste, ação, aventura, tudo por 10 reais cada e quem não se lembra das snapcases da Warner, tem até importado por 10 reais, Antes eu odiava, mas agora eu sou muito fã dessa embalagem. Os filmes infantis estão os live actions e também as animações. A criançada fica louca quando vê as capas aqui. E aqui os de comédia. De faroeste ficam aqui, junto com algumas produções nacionais, como os clássicos filmes do Mazarope e todo o restante de filme nacional por 10 reais e olha, tem muita raridade aqui. Nas escadas que levam para o segundo andar, alguns CDs e mais fitas VHS diversas. No segundo andar, filmes de R$ 5,00 e um R$ 1,00, sim, um R$ 1,00, sem esquecer da promoção exclusiva para o andar. também tem filme em blu-ray na promoção e um espaço para venda de cartazes e os filmes de um real isso mesmo toda essa parte aqui tem filmes de um real cada nesse outro setor ficam os infantis por cinco reais cada um e olha só quanta coisa mais todos os outros gêneros também são cinco reais cada Além de vários filmes da Disney, tem Pixar, Fox, Sony, Warner, Play Art, Universal e alguns achados, como esse aqui, que nem sabia que existia, mas eu acho que eu vou levar por cinco reais. Blu-ray tem a partir de dois reais, pessoal, isso mesmo, Blu-ray por dois reais. E tem que vir aqui com o tempo para olhar tudo, como eu sempre digo. aqui faroeste, ação, aventura, ficção, drama, aquele suspense e até séries por R$ reais a temporada completa. Tem as versões em box ou individuais. Para os loucos por série de plantão é um prato cheio. Você pode trazer seus DVDs, Blu-rays, CDs para avaliação E troca por créditos para compras na loja Tudo original, lógico E olha só esse setor para quem está começando a coleção, pessoal Um real cada filme Tem de todos os gêneros também E tem bons títulos, é só garimpar no sexto tem mais coisas, tudo por um real. Criançada também, tem DVD baratinho para colecionar e ver e rever muitas vezes. E falando em Snap Cases, olha só elas aí. Tem até edições especiais e importadas por R$ 5,00 cada. que curto muito o setor de cartazes tem pôsteres de lançamentos e filmes mais antigos tudo novo, sem nenhuma marquinha dobra ou cola e são vários de cada pessoal por R$10 cada um Mais uma tarde de garimpo. Consegui vários itens para coleção. Eu não separei os filmes nem por gênero, nem por preço. Eu só fiz aqui uma arrumação de todo o lote que eu consegui. Não foi só o lote que eu busquei hoje. Eu tinha ido duas semanas atrás fazer uma troca, mas eu vou mostrar para vocês essas duas visitas na Twin, tudo que eu consegui. Pessoal, tem bastante coisa, eu vou começar aqui com as trilhas sonoras, olha só. Trilha sonora do primeiro filme do American Pie, muito legal. Me saiu apenas 10 reais. inclusive esse CD aqui da Cindy Lauper, que tem a, a Girls Just Wanna Have Fun, tem Time After Time, enfim. Uh, também saiu 10 reais lá no Twin. E a trilha sonora da série Smallville também uh, saiu por R$10,00 lá na Twin. Esses são os CDs. Aqui depois eu vou passar mais perto para vocês verem uh, os DVDs que eu comprei. Eu coloquei em destaque esse aqui, pessoal, A Hora do Rush 3. Saiu, Todos esses que tem essa etiqueta, me saiu R$5,00 a unidade. É muito legal esse filme. Uh, outra curiosidade, pessoal. Às vezes eu compro filmes pelas capas, vocês sabem disso, dependendo se for em 3D, eu compro, enfim, não é o caso. Mas essa aqui, pessoal, olha só que legal essa capa aqui que eles fizeram, que a Play Art lançou, os docinhos carinhosos, enfim, saiu R$10, mas é uma capa diferenciada. Eu vou tirar aqui do, do estojinho, que é amarelo, inclusive. Uh, nunca tinha visto um lançamento nessa cor aqui, pelo menos não da Play Art. E agora eu vou colocar mais perto para vocês verem, pessoal, que a capa ela tem... Não sei se esse enrugado aqui é um alto e baixo relevo, mas aqui ó tem purpurina na, na, nessa aplicação aqui. Deixa eu ver se está pegando aqui uh, o foco. Cadê? Aqui, ó. Vocês podem ver que tem é, purpurina nessa, nessa capinha aqui, muito legal. Enfim, é um produto infantil, muito bem bolado essa capa aqui, eu achei muito legal. E foi esse chamariz que fez, com que eu trouxesse aqui para a coleção, esse dos usinhos carinhosos, que não tem nada a ver com o desenho clássico. Essa aqui é uma versão é, 3D, enfim, eu sou saudosista, e preferi o desenho, mas eu fui mais é por causa da capa. Quando eu vi essa capa, eu não aguentei e trouxe. E falando em capa em infantil, pessoal, quem é da época do X-Tudo, lá da TV Cultura? Olha só, pessoal, foi lançado uma série de DVDs com experiências, algumas curiosidades. E esse aqui são aquelas receitas que faziam no programa, aquelas receitas fáceis. Faz com o um liquidificador, qualquer criança faz. São 26 receitas aqui da série. Bebidas, lanchinhos, sobremesas, enfim. E vem nessa embalagem plástica aqui. E além do DVD, vem o kit com o avental e o chapeuzinho de chefe. Muito legal, com certeza é um um achado eu Nunca tinha visto isso na época que foi lançado. Eu achei muito legal, pessoal. Então eu trouxe para a coleção, botando aqui de lado para vocês verem ó o avental e o tome né não é uma avental mesmo e o minha roupa de chefe para o x tudo uh... outra curiosidade pessoal lá na twin tem vhs também uh... inclusive esses vhs aqui importados esse aqui teria que vir é... com uma chavezinha uma miniatura não tinha mas enfim eu trouxe mesmo assim porque Olha só, pessoal, que legal essa embalagem aqui. É muito diferente da, da edição nacional da colúmbia Eles vieram aqui com um tipo de uma um cadeadinho e aqui as informações do filme. Olha só e aqui os detalhes dessa edição que viria a chave e viria a miniaturazinha do índio e aqui a fita padrão. Aqui uh... The Indian in the Cupboard. É a chave mágica, <risos> custou, mas veio a chave mágica na edição importada. Outras coisas que eu trouxe, que eu trouxe também é, para a coleção é Pânico a Bordo, um outro filme que eu não tinha visto, agora eu vi, custou R$ reais apenas. Uh, a série Two, Bro Two Broke Girls, a primeira temporada, pessoal, completa, saiu por R$ reais apenas, R$ reais e ela veio aqui já nesse boxinho em perfeito estado, uh, seguindo por Anaconda 3, que eu já tinha um e o um dois na coleção, e eu falei para vocês: aos pouquinhos eu vou conseguir um Anaconda, né? Vamos combinar. Um real tá, tá ótimo, acho que esse aqui saiu cinco reais. E depois vou trocar a capa, logo tirar as etiquetas, e que tá aqui o Anaconda. Parte 3, esse aqui também é um Suspense Despertar, lançado pela Play Art. Uh, a edição especial, pessoal, dos outros. Esse aqui tem vários extras, e, a essa, e essa edição aqui, ó, é disco duplo. Vem direitinho os dois discos aqui. Uh, sim, a parte dos, dos mais interessantes aqui, a Iris, né? É filme brasileiro, eu tô colecionando todos os filmes da Paramount que a Paramount tem uma série de filmes nacionais, lançaram o Quatrilho, o Romances da Empregada, enfim, vários filmes do primo, o Primo basílio também. Fizeram vários filmes e eu estou comprando todos com né? um preço legal. Esse aqui não sei se eu vou conseguir assistir, que vai na linha de Faces da Morte. É um chocumentário, aqueles documentários chocantes aqui com cenas meio uh, enfim, <risos> tira as crianças da sala. Mas aqui como regista tem Faces da Morte. Eu tenho outros similares e eu, agora eu comprei esse daqui também. Outra raridade, pessoal. Se vocês querem raridade lá no Twin tem muita coisa, e uma delas que eu consegui foi essa primeira versão do Terror Emittiv, é o primeiro filme nessa edição da MGM Fox. Esse aqui é muito raro e está em ótimo estado. Vou mostrar aqui para vocês: ótimo estado esse DVD para minha coleção da Vitivílios. Falando em terror, também tem o Creep Show. Pessoal, isso aqui saiu R$ 5,00. Cada um desses aqui, ó, saiu R$ 5,00 uh, com os descontos. E claro, valeu muito a pena. Estão em um ótimo estado de, de conservação. Aqui o DVD da nossa querida Continental. Nada contra isso ser é um bom acervo. Uh, aqui, turistas também, eu encontrei lá na Twin. Esse, pessoal que tem o um xizinho marcado um real. Esse DVD que custou apenas um real, tá em um ótimo estado ver a capinha direitinho. Uh, frente e verso, né? As duas versões, ó. Uh, por um real apenas. Uh, e seguindo aqui, Skeleton Man também, a Califórnia lançou uma, uma série de Homem-Esqueleto, Homem, homem Larva, Homem não sei das quantas, e eu consegui esse primeiro, pessoal, um real, pessoal, tá ótimo. Vale muito a pena até esse DVD, é um pouquinho chatinho de encontrar, eu acredito. Uh, e então tá aqui, consegui lá na Twin por um real. E falando em embalagens, achei muito legal essa aqui do Hercules também, olha só, ela é toda, ela veio toda brilhosa, toda laminada, né, é um, veio aqui também um velcro para fechar, é um digipack digistec, e ele veio aqui com um CD, vou tirar aqui para vocês verem, e tá aqui, muito legal, essa embalagem é muito legal, eu comprei mais, é pra embalagem, tá? Muito legal, depois vou tirar esses selinhos, enfim, muito legal. E outras pessoal, outra curiosidade que eu vou fazer um vídeo só sobre isso é esse box aqui do Homens de Preto, do MIB. Essa versão é alemã e vem dentro uma figura. Vem o vermezinho aquele lá do Homens de Preto, só que eu vou fazer um vídeo mostrando todos os detalhes que essa edição, pessoal é muito, muito, muito caprichada, veio um monte de estas e é em Blu-ray e como o Blu-ray uh, funciona ABC, uh, ele funciona também nos, nos DVDs brasileiros, mas eu vou fazer um vídeo só com essa edição em detalhes para vocês, mas eu encontrei lá também na Twin vídeo aqui de Porto Alegre e claro, lá também vende cartazes e agora vamos, vamos ver os cartazes que eu consegui lá Uh, nessas duas visitas que eu fui, os posters eu não fiz ordem nenhuma, então eu vou puxar aleatoriamente conforme eu coloquei aqui para vocês verem. O primeiro deles, pessoal, é o da turma da Mônica. Olha só que máximo esse poster, muito colorido, uh, disponível né, já em DVD, mas esse filme lançado também em Blu-ray. Inclusive, eu tenho a versão em Blu-ray. Eu vou colocando aqui embaixo porque eles estão bem novinhos. Uh, o próximo posto cartaz que eu consegui foi esse daqui, uh, da família Adams, pessoal, do desenho, aqui da família Adams do ano passado, né? Uh, bem legal também, uh, já tem esse filme em DVD, eu comprei nas americanas, e agora eu tenho o cartaz. Uh, aqui também, seguindo os filmes infantis, o Trolls, olha só que legal, bem simples, é, um, é uma versão bem, bem simples mesmo, só tem o, o logo do filme, né, e uma indicação que ele está disponível em Blu-ray e DVD, muito legal, colorido, uh, esses posters, esses cartazes infantis, eles fazem bem uh, coloridos filmes brasileiros, pessoal. Vou tentar pegar o máximo material de coisa brasileira, independente da qualidade. Carcereiros, o filme. Não vi o filme, mas, por enquanto, eu tenho cartaz. Eu já tenho esse filme, inclusive, em DVD, mas eu não assisti ainda. Mas agora tenho o cartaz do filme Carcereiro, com o ex-BBB, Kaisa. Outro cartaz é esse daqui, do Rocket Man. A versão em vídeo, a versão em DVD, no caso, do Ray, enfim. A arte é diferente da, do cartaz de cinema, mas ficou também muito legal esse aqui. Deixa eu tentar botar aqui para vocês verem, Rocket Man. Eles são bem coloridos e os, os, os cartazes estão tudo, tudo em perfeito estado de conservação. 10 reais cada um e são todos novos. Ah, pessoal, é o seguinte, ó. Como eu sempre falo, se o filme é ruim, mas o cartaz é bom, eu trago o cartaz e não não trago o filme. Cat, pessoal, só que esse não é lá dos anos 80, não é dos anos 90, esse último foi um fracasso de bilheteria, mas eu achei legal a artezinha do cartaz, o, o logo Cats, achei curioso, e por que não levar? Aí eu trouxe aqui pra minha coleção... Uh, Cats. Esse aqui é lançamento, chegou a ficar pouco tempo em cartaz no cinema. Sonic, o filme, né, do polêmico personagem que foi todo redesenhado porque os fãs não gostaram do visual e agora tá esse visual final que agradou muito, que ficou bem próximo ao jogo, né? Então esse cartaz eu achei muito legal, eu trouxe também para a minha coleção. Outro cartaz aqui, sete homens e um destino, muito legal essa arte com o sangue aqui, com o número 7 e o restante mais clean. Muito legal esse cartaz. Também tava estar na minha coleção. Eu tenho acho que o filme em DVD. Outro que eu indico também, pessoal, se vocês puderem ver a versão em 3D, é esse aqui, ó, A Travessia sobre aquele maluco que resolveu clandestinamente invadir as torres gêmeas né na época que elas existiam e fazer essa loucura de atravessar elas com um cabo e sem nada embaixo sem ninguém saber o cara fez não sei quantas vezes ele foi e voltou de uma torre para outra eu tenho esse filme aqui na versão em blu-ray 3d e é muito legal aquela eu tenho medo de altura dá aquele sufoco aquela coisa esse daqui, olha só que legal essa arte, pessoal. Olha só que bonito esse cartaz aqui do Sicaio, pessoal. Olha só os detalhes, parece um papel envelhecido. Tem um quê de tinta de nanquim. Muito legal essa composição aqui. Aí eu digo, não, vou levar esse cartaz também, né? Muito bonito. E vocês estão vendo, não tem nada, nada, nenhuma marquinha, nem durex, nem nada. Estão novos mesmo. E também ele tinha essa outra versão aqui, pessoal. Eu trouxe as duas, porque essa composição aqui tá muito legal também. Inclusive, eles têm vários de cada. E eles estavam juntos, não sei se por coincidência. Enfim, essa daqui com a caveira e uma composição de fotos. E está agora na minha coleção. Eu não tenho filme ainda, mas já estou com os cartazes. Uh, agora foi dessa visita a última que eu fiz Eu trouxe esse daqui do Homem-Aranha Que eu tenho filme em Blu-ray E agora também eu tenho O cartaz Muito legal também uh, Lançamento na época, né? Enfim E esse desenho aqui da Disney, pessoal Olha só que bonito esse cartaz Do Viva A vida é uma festa muito colorido Vendo aqui ao vivo assim, As cores são muito legais, a espessura dele também é boa. E é Disney, né, pessoal? Acho que as últimas coisas físicas da Disney que a gente puder pegar, nós que colecionamos por um preço bom, vale a pena pegar, pessoal, porque depois isso aqui, ó, não vai ter lugar nenhum. E fechando, por último, não menos importante, a versão nacional, ou a versão mais uh, moderna, né, de Dona Flor e seus dois maridos da obra de Jorge Amado, olha só. Esse aqui foi lançado em DVD e eu tenho a versão antiga em DVD. Eu não tenho essa ainda. E com isso encerra a nossa visita a Twin Video e as compras que eu fiz lá.